Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula nós vamos conversar sobre o nariz e a orelha e também sobre as principais funções desses dois órgãos. Além, é claro, da importância de manter eles sempre bem limpinhos. Mas antes de falar sobre isso, é importante a gente conhecer algo muito importante, que são os órgãos do sentido humano, os órgãos do sentido são os órgãos responsáveis por nos fazer sentir e interagir com o mundo à nossa volta. Basicamente, nós temos cinco sentidos, que são a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Cada um desses sentidos nos permite sentir o mundo de uma forma diferente. Por exemplo, a audição nos permite escutar os sons emitidos por tudo que está à nossa volta. Já o olfato nos permite sentir o cheiro das coisas. Cada um desses sentidos tem diversos órgãos do nosso corpo associados a eles. Por exemplo, no caso do olfato, temos o nariz, um órgão que possui uma abertura que permite a entrada de ar e de odores que estão à nossa volta. Já no caso da audição, temos a orelha, que é um órgão responsável por captar o som do meio externo. Conseguiu entender a ideia direitinho? Beleza! Então, para ficar mais interessante, vamos conversar aqui um pouquinho melhor sobre o nariz e a orelha, principalmente sobre as suas funções, estruturas e como podemos mantê-los limpinhos. Vamos começar pelo nariz. O nariz é uma das principais e mais sensíveis partes do corpo humano, afinal, não podemos esquecer que dependemos dele para realizar o processo de respiração e sentir o cheiro de muitas coisas sejam esses cheiros agradáveis ou desagradáveis. A estrutura do nariz é formada de ossos e camadas de cartilagem e apresenta a forma de uma pirâmide. Dentro dessa estrutura, existe uma divisão resistente e flexível de cartilagem. Essa cartilagem separa o nariz em duas cavidades, que são conhecidas como fossas nasais. As fossas nasais são revestidas por um líquido conhecido como muco, é o muco que ajuda a umedecer o ar e também retém partículas de sujeiras e bactérias. Ah, Também existem pelos nas fossas nasais que ajudam a filtrar o ar juntamente com o muco. No nariz, também existem receptores que são capazes de perceber o odor e mandar mensagens para o nosso cérebro interpretar o cheiro que sentimos. Beleza, até aí, tranquilo. Mas quero te fazer uma pergunta. Como podemos limpar e higienizar o nariz? Bem, eu vou te mostrar agora como podemos fazer isso. Nesse caso, o que vamos usar nesse processo? Nós vamos usar água e soro nasal. E como fazemos isso? A primeira coisa é umedecer as narinas com água e o soro nasal. Depois, a gente vai assoar o nariz em um lenço para retirar o excesso de líquido. Pronto, está limpinho. Ah, é muito importante não cutucar a região com o dedo, já que, além do dedo possuir muitas bactérias, ele pode acabar ferindo o nariz. Bem, agora, com que frequência a gente precisa fazer a limpeza? Não existe uma regra, mas é importante fazer isso sempre que sentir que há a formação de secreções no nariz. Fazendo isso, você vai ficar livre de infecções nas vias aéreas e vai diminuir a frequência de rinite alérgica, sinusite, gripes, e resfriados. Então, viu como é importante manter o seu nariz sempre limpinho? Bem, agora podemos conversar sobre a orelha também. A orelha faz parte do sistema auditivo e é responsável pela captação de sons. É a parte do nosso corpo que permite ouvir. As orelhas captam vibrações, geralmente no ar ou na água, e convertem essas vibrações em sinais que o nosso cérebro compreende como som. Os seres humanos têm duas orelhas cada uma de um lado da cabeça, e cada orelha possui três partes, a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A orelha interna era conhecida popularmente com o nome de ouvido. Enfim, todo esse conjunto é responsável por receber, transmitir e converter as vibrações sonoras em mensagem para o nosso cérebro interpretar o que estamos ouvindo. Sabendo disso, é importante que a nossa orelha esteja sempre bem limpinha. Então, como podemos limpar e higienizar a nossa orelha? Primeiro, precisamos saber o que usar, certo? Nesse caso, a gente vai usar apenas a toalha e o cotonete. E como vamos fazer a higienização? A melhor maneira de fazer a limpeza é com uma toalha após o banho. Um detalhe, tá? não coloque água na orelha interna, é apenas na parte externa. E você também não deve forçar a área interna. O cotonete só deve ser usado na parte externa. Jamais use o cotonete para limpar a parte interna, porque, ao fazer isso, você vai empurrar a cera para o interior da orelha. E vai por mim, você não quer fazer isso. Uma última pergunta. Com que frequência você deve limpar a orelha? Bem, apenas quando há o excesso de cera. Essa substância, por mais que visivelmente incomode, ela é essencial para bloquear a entrada de micro-organismos. Ou seja, a cera nos protege de invasores. Sabendo disso, quando você realizar a limpeza de forma adequada, você vai estar se protegendo de infecções no ouvido, que é algo que causa muita dor. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui nessa aula. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!